Fala pessoal, mais um The Watch de Tecnologias começando pra vocês e hoje eu tô super feliz porque Por quê? ha! Hands on no iPhone X, iPhone X, ou iPhone X, como vocês quiserem chamar, o que importa é que estamos aqui com o novo iPhone X. Então hoje a gente vai fazer o um unboxing desse bichinho. Eu tô muito feliz porque ele ainda está com hum, o plástico e eu estou aguardando o dia inteiro pra fazer esse unboxing pra vocês, então confere comigo porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, vou mostrar pra vocês tudo que vem dentro da caixinha desse iPhone X, a 64GB Grey, tá? Então tá interessado nesse vídeo, Fica comigo e check it out. Então vamos lá, estamos aqui com o iPhone X, lembrando que né, iPhone X, iPhone X, como vocês querem chamar, whatever, esse daqui é o iPhone X de 64GB grey, tá? Aqui na Austrália em qualquer lugar do mundo, na verdade, eles têm os dois modelos né? Que é o white e o grey na verdade não faz tanta diferença, né? Essa borda infinita dele aqui, agora ele cobre meio que tudo. Então vamos lá vamos começar aqui, ó, com o plastiquinho essa é a melhor sensação do mundo Então, tiramos o plastiquinho a caixa do iPhone, pra quem compra, compra iPhone há anos, vocês sabem que a caixa deles mudou um pouco, né? Eu tô achando um pouco vagabundo essa caixa, na verdade, parece que a Apple tá meio que tentando fazer um low cost. Não é mais tão legal a caixa quanto era antes, não, não, não sente mais que ela é tão gostosa como era antes, sabe? Mas vamos lá. Então, começando aqui pra vocês, então tiramos aqui a caixinha e plau, aqui você não vê nada. Cadê o iPhone, meu Deus? Aqui vem... É, esses papezinhos, né, que vem dentro da caixa. Então, aqui eles têm um Hello, né, bonitinho, uh, com algumas instruções do iPhone, como que liga, né, como que funciona e tudo mais. Aqui ele fala um pouco, né, sobre o Welcome e sobre o Face ID, né, que esse novo iPhone tem. Uh, e é isso, é mais ou menos um basicamente um manualzinho. Aqui eles mandam também. Ah, esse clipezinho, né, que é para você poder tirar e colocar o chip do celular, que fica na, no ladinho do celular, então você enfia esse negocinho aqui e tira o chipzinho do celular que eles mostram aqui, é bem né, For Dummies mesmo, né? Ah, vem aqui um né, certificadinho da Apple do iPhone e vem dois adesivinhos, eu adoro esses adesivinhos, eu nunca tiro eles do, do papel, eles estão sempre aqui, eu nunca uso para nada os adesivinhos, mas eles estão aqui. Então é isso que vem de papelada, né, aqui dentro. Vamos deixar essa papeladinha aqui do cantinho e depois a gente resolve, ela. E aqui, já está literalmente o iPhone novo. Olha que beleza, que bonito. Ele vem com os plastiquinhos e tudo mais. Esse daqui é o preto atrás, face Gray. Super bonito, a gente já vai ligar ele. Eu vou fazer um outro vídeo, na verdade, mostrando um pouco mais as funções dele, né, de câmera, de face ID, de tudo que vocês... Uh, querem saber mais sobre o iPhone, né? Mas aqui é só o do unboxing, então eu vou mostrar um pouquinho mais do que vem na caixa. Então vamos deixar o iPhone aqui no cantinho, ele meio que já ligou aqui. <risos> Mas vamos falar o que vem da caixa, então aqui ele vem com os EarPods, né? Com os fones da Apple, né? Que ele já vem dentro na caixinha, vem bem bonitinho, bem arrumadinho. Isso é uma das coisas que inclusive eu falo pra vocês que eu acho que a Apple tá meio que deixando pra trás. Antigamente os EarPods, eles vinham numa caixinha de plástico, bonitinho, arrumadinho, agora ele vem num papel. Então, assim, Apple, qual é, né? Você tá fazendo os, a, a mais caros os iPhones e diminuindo a qualidade do negócio? O que tá acontecendo? Mas, enfim, aqui vem os, os EarPods. Lembrando que o iPhone 10 também segue o mesmo padrão, né, de plugin aqui dos do, do pods, onde você coloca a, pra carregar e para ouvir música, né? Então, ele só tem uma entrada, que é essa entrada aqui do Lightning, né, dele. E aqui atrás, para quem quer ouvir música, né, com o fone P2 normal, ele também vem com o cabinho aqui para vocês poderem fazer a conversão de Lightning para P2, tá? Vamos botar de volta aqui, esse negócio é o tipo de coisa que você nunca consegue colocar de volta, né, quando você abre, né, ele nunca mais fica certo, né? Então aqui dentro a gente tem o cabo, né, de carregar ele. E temos aqui o carregador né, de tomada. Lembrando que aqui na Austrália o carregador é um pouco diferente, ó, tá vendo? Então a gente tem essa diferencinha aqui do carregador, porque o padrão australiano é diferente do brasileiro. Então se você está comprando no Brasil, obviamente você vai ter ah, o carregador do Brasil e não o carregador australiano, obviamente. Depende do país onde você estiver comprando, Estados Unidos, etc. Então vamos colocar aqui tudo que vem nessa caixinha. A gente tem aqui o cabo a papeladinha e a gente tem o iPhone que eu vou deixar aqui no meio para vocês. Então basicamente é isso que vem na caixinha, tá? Uh, pretty simple, né? Que nem a gente fala aqui. Eu trouxe aqui para vocês então o iPhone X, né? para a gente poder fazer uma comparação na verdade com o iPhone 7 Plus. Por que, que eu estou fazendo uma comparação com o iPhone 7 Plus? Eu, assim como muitas pessoas, achei que o iPhone X fosse ser um pouquinho maior do que ele realmente é. E ele não é, ele é do tamanho dos iPhones antigos, né, pequenos, não antigos, né, mas do iPhone 7 normal. Então aqui só pra gente fazer uma, uma leve comparação, aqui a tela tá um pouco branca porque eu tô atualizando já ele, é, porém eu queria fazer uma comparação com o 7 Plus que é justamente o tamanho dele, tá? Então aqui a gente tem, ó, uma diferencinha grande entre o tamanho de um e de outro, né? Uh, do 7 Plus para esse novo, né? Em questão da espessura dele, eles são relativamente iguais, né? Eles são praticamente iguais aqui, como vocês podem ver, não tem tanta diferença assim, né? E no tamanho dele aqui, ó, comparado com o iPhone 7 Plus, né? Então eu vou colocar ele no cantinho aqui, ó, para vocês verem a diferença dele para o iPhone 7 Plus. Não é uma diferença tão grande assim, sendo que... Como agora a tela é infinita, né, então uh, na questão da tela mesmo, ó, se vocês forem comparar, a tela dele acaba sendo maior que a do iPhone 7 Plus, né, porque ele, o iPhone 7 Plus tem as bordinhas, então no final das contas... A tela cheia dele acaba sendo maior do que o do iPhone 7 Plus, por ele ter, na verdade, a tela infinita e não ter mais as bordas em cima e embaixo, né? Aqui embaixo, continua do mesmo jeito, tá? Então a gente tem os dois Lightning Connector aqui, né? para carregar e para ouvir música. E as saídas de áudio aqui também, que são as mesmas do 7 Plus. Então nisso a gente não tem nenhuma diferença entre eles, tá? Do lado aqui a gente tem os mesmos botões, né? Uh, que é o, o de liga e desliga, né? eles continuam no mesmo lugar e eles, ele só é um pouquinho maior do que o modelo anterior do iPhone 7, tá? E aqui atrás é que a gente tem, na verdade, a grande diferença, né? Que é o que todo mundo queria ver, que é a câmera, né? A câmera, então, do iPhone 7, ele é horizontal, né? E a do iPhone 10 ela é vertical. Então isso é uma coisa diferente que a Apple fez, tem várias explicações para isso, na verdade, então tem ah, por conta dos sensores que o iPhone 10 tem aqui em cima, eles tiveram que colocar a câmera na vertical por inúmeros fatores aqui dentro que eu não vou saber explicar, porém o corpo do iPhone 10 é esse com a câmera vertical, tá? Então não se assustem quando vocês verem, parece diferentão assim, mas ele é bem interessante até. E obviamente a tela infinita, tá? Então tá aqui também a diferença entre os dois iPhones, tá? O iPhone 7 Plus e o iPhone X, tá? Então, a, basicamente, as diferenças são essas entre eles e, obviamente, que aqui na frente a gente não tem mais o botão Home, né? Então, aqui a gente só desliza e ele já vai abrir, ele já está pedindo aqui o meu Face ID ou o código para entrar no iPhone. Em comparação com o iPhone SE, por exemplo, a tela dele aqui ele já é bem menor, né? Do que a gente pode ver com os outros, né? Então, é só para vocês terem também Aí uma comparaçãozinha básica entre as famílias, né, dos antigos e tudo mais, pro novo aqui. Então a gente tem, né, o SE, o 7 Plus e o 10 aqui todos juntinhos. Agora, acompanhe no canal o próximo vídeo que eu vou fazer mostrando um pouquinho mais desse bichinho funcionando, ah, eu vou ficar um tempo com ele ainda, né, usando ele, vou fazer um vídeo das minhas primeiras impressões usando ele há duas ou três semanas, né, pra saber o que eu achei dele, então acompanha nos próximos vídeos também que vocês vão ver mais sobre o review que eu vou fazer desse iPhone. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse unboxing, eu estou super feliz com esse iPhone novo, lembrando que esse iPhone infelizmente ele não é meu, eu queria agradecer demais o Diogo que é um cliente meu, um cliente da Twizy que está vindo para Austrália e pediu para eu comprar o iPhone para ele, na verdade, e me deixou fazer um unboxing para vocês. Então, Diogo, muito obrigado uh, pela oportunidade de deixar a gente brincar um pouquinho com esse seu iPhone X. E se você gostou, se inscreve, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. E se tá assistindo pelo Facebook, também compartilha, comenta, manda para o seu amigo, enfim. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Beijo de hoje para vocês e tchau.